Fala galera, beleza? Aqui é o Stick, trazendo um novo jogo NFT aqui para o canal que está prestes a lançar, então pode ser uma oportunidade para você. Vou mostrar todos os pontos desse projeto, então se prepara, vamos lá! Bom galera, estou aqui no site do projeto Crypto Horse, né? C-Horse também conhecido. Vocês podem ver que a versão oficial de lançamento é daqui um dia, 13 horas, 58 minutos e 25 segundos no momento que eu tô gravando. No momento que você está assistindo, tá mais perto ainda, você pode ver no site que vai estar tá na descrição. E é um ecossistema de corrida de cavalos que contém jogos, apostas, produtos, todos físicos e arte, com uso sustentável e diversos para tokens, então só essa descrição já deixa a gente mais empolgado, beleza? E para dar uma pincelada aí, seria meio que uma versão do Pegasus, tá? Meio que um Pegasus, né? Corrida de Cavalos beleza? E além de ser interessante o jogo tá pra chegar agora no lançamento então geralmente tem aquele boom inicial, por isso que eu acho bacana que pode ter uma oportunidade de lucro também é um projeto que tem muita gente apoiando, então por exemplo, no Telegram tem 70 mil membros, olha só, já no Twitter tem 63 mil seguidores e no Telegram são 22 mil membros, ou seja, em todos os locais aí deles, tem bastante gente apoiando, por isso que eu achei legal trazer esse projeto pra vocês, tá? E bom, aqui no jogo a gente tem as NFTs, são várias raridades, tipo assim, o cavalinho comum, cavalinho clássico, cavalinho raro e o cavalinho lendário, Pegasus aqui, tem até as asas, então é bem bacana, né? Quanto mais raro, mais difícil de pegar, mas é melhor também pra você, né? E aqui um ponto também que eu achei legal desse projeto, que cada cavalo é representado por um token não fungível, ou seja, um NFT. Então vocês podem até ver aqui do lado que tem as cartinhas NFT. Então, é significa que você é o único proprietário desse cavalo. Isso pode ajudar jogadores a gerenciar facilmente seu NFT no ecossistema da Binance Smart Chain. Galera, isso aqui é muito legal. Vocês sabem que eu sou entusiasta de NFT. Então ter além do cavelinho, ter uma imagenzinha eu acho que isso é muito bom, tanto para valorizar NFT como arte ali, tá? É o diferencial desse projeto, isso. Quanto também porque isso aqui a galera pode vender no mercado secundário e, e pode dar muito bom. Bom, aqui a gente tem um pouquinho do token, né? O C-Horse, aqui tem tá o contrato dele é oficial. E ele tá aqui na Pancake, tá? Você pode ver Crypto Horse, posso importar aqui, por exemplo, olha só. E atualmente, ó, um C-Horse tá 5 centavos de dólar, então um token bem baratinho aí, e você pode fazer tanto movimento de trade no jogo aí no início com pouco investimento, pode acabar tendo lucro, nesse lançamento geralmente tem um boom nas criptomoedas, né, quanto também você pode, né, simplesmente rodar se você acreditar no projeto. Aqui na Poconha a gente vê mais detalhes como supply, market cap e aqui a gente vê nos últimos dias um movimento de alta, olha só, como teve uma puxadona aqui para cima e agora tá meio lateralizado, então eu não sou o melhor especialista gráfico, mas você pode dar uma olhada, aqui eu acredito que tá subindo no momento aqui, né, a gente vê mais compras do que venda, então assim, movimento de compra aqui, beleza, mas aí você cara, é seu dinheiro, você faz a sua análise mais a fundo, aí cara, eu tô trazendo conteúdo e você tem que fazer a sua análise. Afinal, a gente tá no mercado de alto risco de tokens, criptomoedas, jogos NFT. Então, cara, saiba investir um dinheiro que você possa perder porque você pode tanto ganhar quanto perder. Então, cara, a decisão é sua. Mas enfim, outro ponto importante e legal que achei desse projeto é que tem produtos. Isso aqui eu já pedi faz tempo nos jogos NFT e a galera começou a trazer. Então, eles estão criando colaborações com designers para criar uma coleção de produtos físicos. Isso é muito bom tanto para economia quanto também, cara, para a galera se sentir parte de uma comunidade, tá? Então imagina, você usando uma camisa do projeto, você se sente parte do projeto, vai querer que o projeto cresça, vai divulgar, então isso é bom, além de que gira a economia, né? E em falar em economia, aqui a gente tem o tokenomics, né? Então aqui tem as porcentagens do jogo para ganhar, tá? Por exemplo, 50%, a gente tem 13% para equipe, 12% de marketing, sorteio, 8% do de desenvolvimento da plataforma, 7% de reserva, 6.7 de liquidez e 3.3 de pré-venda. Aqui eu achei legal também que eles falam como que eles estão alimentando o pool de recompensas do jogar para ganhar. Então com taxa de saque, tá bom? Taxa de compra e venda, recuperação do NFT a cada ciclo, ração diária que vai ter nos animais, taxa de aposta, adicionais de venda, venda de terreno e venda de produtos no mundo real, que eu falei para vocês, né? E aqui a gente percebe também que a equipe principal aqui é pública, isso é importante, e você tem acesso aqui ao Twitter deles também, então é legal que tem a fotinho deles, tal, dá uma segurança para gente, né? Bom, o projeto aqui, uma maneira que pode ser boa e lucrativa aqui é a forma de stake, tá? Então tem um stake aqui, pode ser uma maneira aqui de você estar tá investindo no projeto também, fazendo stake. Projeto tal ditado aqui, tá? Vocês podem ver pela Coinscope, tá bom? olha só tudo aqui, e aqui também tem um roadmap, né, mostrando aqui no início aqui, na venda das caixas de NFT, tá bom? Mais pra frente vai ter venda de terrenos também, loteria, tá bom? E depois aqui, olha que só que importante, modo PVP, modo de reprodução, né, conhecido como Breeding, né, em 2023 até uma festa que eles querem fazer, querem fazer também parcerias grandes. E bom, galera, agora a gente tá aqui no White Paper pra finalizar os detalhes, tá? Então, basicamente, é o seguinte, o primeiro modo é aquele de corrida que eu falei pra vocês, tá? Então, basicamente seu cavalo vai competir com o computador, jogador será recompensado de acordo com sua posição na corrida. Basicamente, eles querem que esse modo aqui dure apenas dois meses que é o click to earn, que é o que? Você tá clicando apenas e ganhando dinheiro. Então, isso aqui é só no começo para dar aquele boom inicial no projeto. E aí, depois de dois meses, seria lançado aí o PVP, tá bom? Porque aí vai ter uma economia mais robusta, e também sistema de breeding, né? O cruzamento dos cavalos, aluguel de cavalos também, tá bom? E aí isso vai melhorando o jogo ao longo do tempo, né? E galera, basicamente é isso. Não vou alongar muito o vídeo, porque eu acho que o jogo já tá bem redondinho, já dá pra entender bem facilmente, ali é um projeto bem bacana então eu acho que não tem muito segredo agora basta você decidir cara, se você vai entrar ou não, eu só sei que assim, tem muita gente entrando nesse projeto apostando que seria realmente como se fosse um novo Pegasus o Pegasi deixou muita gente com grana e a galera tá apostando nesse game aí, tá bom, que pode dar tão bom quanto, mas aí cara, ninguém sabe o futuro do mercado, você faz a sua análise e faz a sua decisão, tá bom, meu papel foi feito, fiz o conteúdo, você decide tamo junto, valeus até mais